Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Esta é mais uma edição do programa Extensão em Foco, aqui na nossa rádio universitária. A gente segue a nossa série tratando dos projetos que receberam destaque no último salão de extensão conversando hoje sobre o projeto Conexões Afirmativas, oficinas com estudantes de escolas públicas e temos aqui como convidados o Rafael Arenhaut, que é o coordenador e o Ronaldo Schaefer, que é o bolsista do projeto né? um projeto que tem oficinas sobre ações afirmativas, ingresso e permanência na universidade pública com estudantes de escolas públicas com o objetivo de construir um espaço de diálogo entre estudantes da universidade e estudantes de escolas públicas problematizando temáticas aí como lações afirmativas, políticas do ensino superior e direitos dos jovens à educação pública. Uh, Rafael Ronaldo, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queria que a gente iniciasse esse nosso papo com um pouco do histórico do projeto. O que é que despertou em vocês o interesse de iniciar ele? Qual foi o ponto assim que que enfim que, que levou vocês a dar uh, início a esse trabalho? Eu acho que é importante trazer um pouquinho do contexto né então do, do, do, do projeto, ele é um... PET Conexões, na verdade, as oficinas fazem parte de um, de um programa chamado PET, né? é, Programa de Educação Tutorial, é, é, Conexões e Saberes, Políticas Públicas de Juventude. Né? É um programa que tem desde 2010 aqui na universidade, ele foi inicialmente concebido né, pela professora Nair Silveira, do Instituto de Psicologia, e acabei assumindo a tutoria então, desse grupo a partir deste ano de 2016. Né? É, é, as oficinas, na verdade, então são é uma das ações de extensão né, do do programa e junto com os seminários interdisciplinares as oficinas que são caracterizadas em duas, né, duas modalidades as oficinas informativas, né, onde a gente divulga numa oficina nas escolas ou nos cursinhos pré vestibulares as ações afirmativas, as políticas de cotas, mas também as oficinas da modalidade continuadas que são quatro oficinas, né que são uma continuidade de, de trabalho com os, com, os, com os estudantes das escolas públicas, é, que tem, enfim, uma, uma metodologia e um trabalho nesse sentido. Né? Um pouquinho esse é o contexto né, da, da, da, do que nasce, vamos dizer assim, as oficinas. Né? Não sei se o Ronaldo tem algum um complemento para fazer sobre prosseguir uh, falando a respeito são quatro oficinas né são quatro oficinas. como é que funciona essas oficinas Qual é o qual é o, como é que funciona o trabalho com os estudantes como é que funciona essa, essa sistemática Ronaldo? essas oficinas elas elas foram pensadas e elas também são fruto de um de uma reflexão de um tempo já né esse, esse modo esse modelo que elas estão agora elas passaram por várias é, várias adaptações né então elas são frutos de idas e vindas né no, no, na, nessas escolas públicas ou em outras experiências que o grupo tem, que o grupo já tem um certo tempo de, de, de vida já, e de experiência que nós tivemos, assim, de vai trabalhar com turmas, sempre tentando se aproximar da, da, da juventude que está fora da, da universidade e tentando trabalhar com eles essa questão das cotas, essa questão dos, dos programas de, de extensão, das questões da extensão da URG, mas principalmente focado na questão da da, das ações afirmativas, né? Então esse modelo que ela está agora Que a gente chama de metodologia Metodologia construída Ela foi testada algumas vezes na realidade Com certeza ela vai ela vai se modificar ainda Mas o foco dela Que às vezes até parece assim que a gente Eu sempre digo para a gurizada assim ó, Quando eu vou fazer a, a, a, a oficina né? Olha, ninguém, a gente vai fazer aqui um tipo de uma brincadeira uma, Um método Mas a gente não, não considera que vocês são crianças Porque às vezes pode parecer, né? A verdade é que aquele método ali, ele agiliza, acelera o processo de comunicação de modo a gente poder é, fazer aquela interlocução com eles, retirar informações, porque o tempo é curto, porque os professores, eles despendem para nós ali 30, 40 minutos, nem né? isso, na né? maioria das vezes. E a gurizada também não te dá mais que 30 minutos sem começar a virar a cara para o lado. Então essas oficinas, elas têm ali que a gente chama de, tem as continuadas e as oficinas informativas as continuadas elas elas têm sempre uma elas são quatro e elas têm uma ideia de sempre um quero mais assim a gente vai deixar eles curiosos para que na próxima oficina eles tenham interesse em participar então elas são construídas de maneira a fazer uma ter uma interação dos estudantes com a gente e tal deixar eles curiosos e tem funcionado assim. Tem funcionado bem aquele modelo, aquela metodologia que a gente construiu. E eu acredito que seja porque a gente testou muito na realidade, né? A gente foi adaptando e tal, e esse ano ela chegou nessa forma que ela está, esse ano. É, e eu acho que, complementando o que o Ronaldo está dizendo, é, é, como elas são quatro, né? Então, cada uma das oficinas, que são interligadas uma, uma com a outra, né? Tem um foco, né? Hum. Então, as primeiras duas oficinas têm a ideia de, de construção de um mapa, um mapa pessoal, né? Do, do seu círculo de... De, de projetos, enfim, de, de questões de vida, essa é a primeira, um mapa pessoal. Segunda, um mapa que a gente chama de mapa da realidade, né? E já pensando numa terceira, é, problematizando que, para quem é que é essa universidade, né? Então, na part... eles trazendo, os alunos trazendo é, essas informações de, né, do, do, que estão no imaginário para pensar, afinal de contas, qual é que é, para quem é que é essa universidade, né? Ou a universidade pública. Depois a gente pode entrar com o um assunto, que é, no caso é a terceira oficina, para pensar as que, a questão das cotas. Né? Então, afinal de contas, a cot, as cotas são para quem? Né? E aí os alunos começam a, né, a interagir e tem uma, uma, uma, uma excelente interação é, nesse sentido. E por último, a quarta oficina trata sobre a questão da permanência na universidade. Né? Que até a gente intitulou, né? o, o grupo intitulou. Bom, passei na URGS, e agora, José? Né? Pensando nas questões... Uhum. Da, da, da permanência, né? Porque tem no imaginário da, do, dos jovens, sobretudo dos jovens da periferia, que é o público alvo do nosso trabalho, né? Escolas públicas de periferia, é um imaginário de que, de certa maneira, a universidade não é para para eles, né? A universidade não é para si. Então tem um, é, é possível trabalhar, por exemplo, vindo na universidade, né? É, estudando na universidade, né? Tem que pagar uma mensalidade. Uhum. Pois eu ia perguntar justamente para vocês, qual é o, uh, vocês falaram que as, as oficinas são relativamente tempo curto, né? 30, 40 minutos, mas certamente com esse trabalho continuado vocês uh, têm uma boa noção de o, qual é o nível de consciência dessas pessoas em relação aos seus direitos em relação ao que representa a universidade pública e que vai representar na vida delas? Qual é o nível de consciência que essa gurizada apresenta? Essa gurizada tem um nível de consciência é, correspondente ao, às informações que elas conseguem ter na vida. Tudo que... eles têm até uma consciência bem elevada, é, de acordo com as informações que chegam até eles, entende? A gente vai e o primeiro mito que tu quebra assim, ah, que não, eles não têm interesse e que não querem saber disso. A verdade é que a Urges não não se faz presente naqueles círculos sociais ali. A Urges não tá na boca daquela gente ali porque ela não faz parte daquele cotidiano. E se eles sabem alguma coisa e sonham com alguma coisa, sempre o sonho tem sempre um, um lastro na realidade, né? E quando eles não sonham com a Urges é mais culpa da Urges e dos, e dos governos e do e, da, e da, da estrutura social que cerca eles do que deles, assim. É o que a gente constata com certeza, assim. Porque... Quando, fazendo as oficinas, nós nos damos, conta, nos damos conta do seguinte, que a URGS ter extensão é uma grande coisa, mas a qualidade da extensão e quem faz a extensão é central. Essa metodologia de, de oficinas, ela só dão certo, também tem esse detalhe, só dão certo... Por algo, é, feita por algum determinados indivíduos Não dá para ser qualquer pessoa Tem que ser extensionistas também Que vende cotas Ou que vende uma realidade parecida com aquela gente tal Porque aquela gente está acostumada a isso né Por que, que eles não querer entrar na URGS? Né? Por que, que eles não querer ser dentistas Ou médicos ou qualquer coisa? Se eles vão no dentista A dentista nunca é preta É uma lemoa E eles são negros na maioria Então não, não dá pra sonhar com isso Porque sonhar com isso é dar com a cara na parede né? É inventar coisa e aí a gente faz a mesma coisa com as oficinas, ó, oh, quem tá dando oficina a gente chega ali e diz, ó, oh, eu sou das da sociais, sou, do, não sei, sou do, curso tal, do curso tal, sou cotista, moro na vila tal, moro não sei onde e tal. Então é uma outra qualidade de extensão. para eles poderem se sentir representados, é uma pessoa que passou pela situação em que eles passaram. Portanto, é, então. tu criar correspondência, sabe? É o mínimo tu criar correspondência, entende? Aquela galera ali, eles sonham muito alto até porque eles estão acostumados a se ver em, em subempregos, né? E quando tu encontra um deles ali querendo fazer um curso técnico, uma universidade, blá, blá, blá, um ou outro deles ali é, uma, é um desvio de regra, na verdade. Não é os outros que estão errado é ele está errado, ele é um desvio de regra. Né? E aí o que, o que acontece quando a gente vai dar as oficinas, nós nos demos conta, fazendo o um resumo aí para o salão. salão que a gente ganhou, nós ganhamos o prêmio ali, que é um negócio que nós nos damos conta assim, ó, a qualidade da extensão da URGS, como ela está feita, quem que, por quem que ela é feita e para quem que ela é feita, as políticas públicas que tem aí hoje de, de, de das questões de entrada na universidade, tem um monte, mas nós nos demos conta que é o seguinte, não tem nada que informe, tem propaganda de tudo que é coisa, mas ninguém sabe que deve entrar na URGS, cara. É impressionante as escolas aqui do lado do centro, que ninguém sabe que deve entrar na URGS. É apavorante, a gurizada não sabe, não sabe, simplesmente não sabe que ele pode fazer o vestibular, entrar na universidade de graça, que ele tem cotas, blá, blá, blá pra nós é, né? É. Agora tu falaste sobre emprego, né? Uh essa A questão da permanência estudantil ela é central né, na, em relação à política de cotas, em relação a, a qualquer forma de inclusão que se queira fazer, de ações afirmativas. Ela é, na visão de vocês, talvez o principal desafio para, ele, para esse pessoal? Eu, assim, ó... É... Pode ser, é um dos desafios muito importantes, né? A questão da permanência, né? a questão, por exemplo, da, da manutenção uh, com qualidade, né? E com, assim, até de... E, e, com sucesso, embora eu não goste muito desse, desse conceito, né? Mas uh, com qualidade na universidade é algo muito importante. Uh, acho que é importante dizer que o, o PET Conexões, ele tem, então, esse, alguns braços, vamos dizer assim, alguns eixos de atuação no âmbito das ações afirmativas. Quando a gente pensa as ações afirmativas dá na perspectiva a questão das, das oficinas, por exemplo, que é o, né, o que a gente trabalha com a ideia, foi o, o resumo que a gente enviou para o salão, né, conexões afirmativas, democratizar a informação para democratizar o acesso ao ensino superior. Essa é uma abordagem. A outra é, sim, a questão da permanência. Né? E a, só que a questão da permanência, ela foca muito mais nos próprios bolsistas, vamos chamar assim. Porque o PET, ele é um programa de ações afirmativas, também, né, como, como ação de permanência, né? porque é o espaço que a gente encontra os iguais, vamos chamar assim, é o espaço onde a gente se fortalece enquanto grupo, onde a gente faz pesquisa, onde a gente faz extensão, onde a gente faz processo de formação do próprio grupo. Né? Então, acho que tem, é, enquanto ação, enquanto desenvolvimento do trabalho né, do, do grupo, tem esse olhar para fora, no caso, esse atuar e intervir com as escolas públicas né, de periferia, uh, que é a nossa prioridade, e... Uh, portanto trabalhar nessa dimensão que o Ronaldo está falando sobre a questão da informação para esses jovens né escolas públicas mas também o olhar para dentro da própria universidade no caso né enquanto política de permanência para esses estudantes mas veja é uma parcela pequena se a gente for pensar assim né então por exemplo a nossa pesquisa que a gente está é, é, procurando desenvolver vai na dimensão da questão da, das políticas de permanência no acesso é, no, no ensino superior né e vocês temem Acredito que já sei a resposta. Vocês temem algum tipo de retrocesso com esses cortes que está vendo em recursos, principalmente devido à última proposta de emenda constitucional? É, certamente a gente está vendo aí um conjunto de retrocessos, né, que vai desde a, do âmbito mais micro né, até as políticas mais macro. E certamente teremos alguns impactos, né, sobretudo... Na na, na na questão de recurso eu imagino né da questão da permanência mas também a gente está vivendo um tempo de retrocesso nas concepções né de direitos e que tem afetado as leis né e a, a legislação enfim é, são tempos bem difíceis né que a gente é, o, nosso, vem... o nosso grupo ali o pet ele tem indígenas né é, a maioria mulheres tem indígenas tem negros tem todos os estudantes cotistas né e fazem parte de uma realidade que, com certeza, nós estamos notando que está sendo desconsiderada. Agora, nas mudanças, porque além da PEC 241, que virou PEC 55 agora e tal, tem aquela outra portaria do MEC, uma portaria, uma resolução do MEC, que saiu semana passada de diminuição das vagas nas universidades públicas. Então, tu imagina o impacto que isso vai ter daqui um tempo sobre essas pessoas, né, que agora nos últimos, nos últimos anos um boom de, de crescimento da entrada dos mais pobres na universidade, mas é a parte mais fraca, com certeza são os primeiros que vão começar a cair, né. Se já agora é frágil, né, na permanência e tudo mais, imagina agora com o impacto dessas políticas e tal, vai de novo, a universidade vai se embranquecer, vai se, de novo, ela vai se esterilizar um pouco, né. Vai ter uma decantação de novo agora na universidade. Para a gente encerrar o nosso papo, gente, a participação no salão de extensão, como é que foi? O que vocês têm destacado esses dias lá no campus do Vale? Ah, foi total surpresa, na real, né? Tipo, <risos> a gente, nós fomos lá, aí quando vê, fizemos a apresentação e então, tal, tava, tava bem despretensioso né? Certamente. É. E aí, tá, deu o destaque da sessão, ó... Viu só? Deus olhou para baixo. <risos> tá, mas ficou por aí, né? Daí a gente... Ah, nós fomos lá pro o... Salão de atos, né? Salão de atos lá, tava lotado tudo, daí... tá? mas será que ganha... Não, não ganha oito, né? Tem quatrocentos e pouco, né? Até tinha que Centenas trabalhar... Centenas de oficinas e... Não, Mas mais de quinhentos projetos. Mas a gente ficou lá, assim, com aquela crença, assim, né? daqui a pouco, não, tem que trabalhar, eu vou embora, Rafa, tá, tem que ir, não posso ir, tem que ir trabalhar, ou tá, trabalhar, tem que trabalhar, daqui a, dali um pouco, assim... Aí o Rafa ficou lá, daqui a pouco o Rafa mandou o WhatsApp. Mandou o WhatsApp aqui, ó, aqui, tá. Devia ter ficado. Acho que é muito importante, na verdade, é, para o programa, para os, para, para os bolsistas, para o tutor, vamos dizer assim, é, é, que, a, que tenha recebido essa premiação. É, não só pela premiação em si, enquanto mérito, né? Acho que a gente, inclusive, questiona a perspectiva da meritocracia, uhum. enfim. Mas enquanto reconhecimento de um trabalho né, que o grupo tem feito já há muito uhum. tempo. Eu peguei o, o caminho andando, né, o barco andando aqui... E, e, e acho que isso é importante da gente poder... É, ali, esse, esse, esse trabalho ele é muito, muito, muito coletivo mesmo, né? E não é só uma questão aqui de nós estar tá aqui ressaltando isso e tal, não. De fato, eu fui ali apresentar, o Rafa foi quem const, me ajudou muito a construir o resumo ali escrito, que é um negócio de toda a agorizada do, do grupo. E eu só fui o papagaio de auditório ali, né? Que fez a apresentação <risos> e tal ali, que eu já, já até... É, reconheço que até vivo disso um pouco trabalho com isso vivo falando né então para mim não era tão difícil assim né porque a questão ali é bem coletiva mesmo o grupo tem muito mérito as gurias se empenham é oficina para cá oficina para lá reunião a gente acha às vezes que não tá trabalhando tanto né sei o quê, mas é. quando olha para os outros pets o nosso pet é o pet com mais ritmo de trabalho que eu vejo assim né tá sempre e ainda ganha premiação no é, é... é, eu acho que assim também para encerrar é, de minha parte eu queria só destacar a importância das oficinas no sentido de a gente aproximar a perspectiva do ensino superior com a educação básica, ou a universidade com a escola pública, né, de buscar essa integração uh, sistemática, né, que eu acho que é um papel sub, central e fundamental nas ações de extensão uh, da universidade, né, eu acho que isso a gente pode ir numa contraordem vamos dizer uhum. assim, ou numa perspectiva de de, de de buscar realmente uma comunicação e uma articulação uhum. entre entre esses segmentos né? Muito bem, Rafael Arenhaut e Ronaldo Schaeffer, participantes aí do projeto Conexões Afirmativas, né, premiado no último salão de extensão. Muito obrigado pela participação aqui no Estação em Foco e parabéns pelo trabalho de vocês aí, pela premiação e que continue dando frutos aí para tanta gente que necessita dessa, dessa conscientização a respeito dos seus direitos. Bom, nós que agradecemos e deixar um abraço também para todos os bolsistas né, uhum. do PET, que são 12 do nosso grupo. E, enfim, os professores, apoiadores e técnicos que sempre dão um suporte importante para o pro projeto. Vamos agora às notícias da extensão. Ocorre hoje o último concerto gratuito da semana promovido pelo Instituto de Artes da URGS. O auditório Tássio Correia receberá às 7 da noite o recital de graduação em composição musical de Fabiana Bandeira Menezes. A orientação é do professor Antônio Carlos Borges Cunha. O Auditório Tácio Correia fica na rua Senhor dos Passos, 248, no Instituto de Artes. A entrada é Franca. A sala Redenção recebe até a próxima terça-feira a terceira edição do Cine Caramelo, Festival Infanto-Juvenil de Cinema. A iniciativa busca proporcionar momentos de fruição artístico-cultural de qualidade. E reflexão sobre temas da infância e da juventude Nesta edição estão sendo exibidos desde terça-feira Um total de 19 filmes clássicos e contemporâneos Selecionados pela curadora Andrea Vigo A programação é gratuita e voltada para crianças, jovens e adultos Agendamentos de escolas ou grupos podem ser realizados pelo e-mail festivalcinecaramelo.com a quarta e última edição de 2016 do Diálogos da Extensão ocorrerá no dia 16 de novembro, às quatro e meia da tarde. O evento é aberto à comunidade universitária, ao público externo e tem o objetivo de compartilhar e refletir acerca das questões da extensão. Nesta edição, o Diálogos dará continuidade aos debates a respeito dos 10% de créditos de extensão que devem constar nas grades curriculares dos cursos de graduação universitária do país. O Diálogos da Extensão ocorrerá na Sala Farion, que fica no segundo andar do prédio da Reitoria da URGS. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogassi. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação Vicente Fonseca.